Um bom dia a todos, Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vidinho aqui é, Nós vamos dar umas peneiradas aqui para ver se nós conseguimos algum diamantinho E vamos ver, se nós der sorte, pode ser que nós tire alguma coisa aí nos vídeos Pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like Ativar o sininho aí para quando tiver novos vídeos, é o YouTube não vai notificar E tá aí o meu amigo Edson que tá aqui também já olhamos pro chão aqui pra ver se já acha um por cima do chão Bom dia. e nós estamos com um lugar aqui que deu um sinalzinho aqui ó as varetas cruzou aqui então nós vamos tirar um um, um pouquinho dessa areia aqui pra nós ver o que, que vai acontecer com ela uma passada de vareta vamos dar uma não tira essas peneiras pra aqui ó, é isso, vem aí vem vindo aí, vamos ver que vai vê que ela cruzou onde eu fiz o X aí, cruzou vem mais pra frente A vareta cruzou bem em cima de onde eu fiz o X então nós vamos tirar o cascaio ali pra nós ver o que, que vai acontecer ali as varetas tá com diamante na câmera então vamos ver o que, que acontece vamos ver, lá vai de novo ela chegou em cima da QX ela cruzou Então agora ele vai pegar o cascaio aqui e ele vai dar uma peneirada vamos tirar umas três peneiras lá até nós ver o que, que vai... Até nós ver se vai dar algum fibrilzinho ali Hoje nós vamos fazer uns vídeo curto. E porque e também para o pessoal ver aí como é que as varetas funcionam, né? A gente vai começar a cavar o buraco aqui para ir vendo o que, que vai dar. Então vamos levar essa peneira lá para peneirar ela. Nem mais no mais raso que você soltar primeiro. Aí ó, mais pra aqui. É pode chacoalhar ele mesmo, com vontade mesmo, rodar ele dentro. Aí, pode trazer pra fora só. essa é a peneira grossa então a gente vai dar uma olhada nela aqui, mas essa grossa aqui é difícil um jaspim. Parece que tem alguma coisa brilhando nessa peneira então vamos dar uma olhada direito nela aqui. Tem alguma coisa interessante aqui? Um meio É, se tivesse um diamantinho aqui, nós já viemos logo, mas não, não parece que não tem um. Pois é. Vem, vem pra cá. Olha lá, parece que o negócio tá melhorando aqui na outra peneira. Traz ela pra fora. Peraí, antes de eu tirar a água da água, vou te mostrar pra você já. Já apareceu. Bonitinho, hein? Traz ela, papai. Traz ela aí que eu, eu filme dentro da peneira. Não, vem pra fora isso aqui. Larga essa outra aí. Aqui, ó, até brilhando, lá, na meu dedo ah, Hã? Vou ah vou aqui ó. aqui pode ser ó hum. ó ó aqui ó ó ó aqui é ó ó Muito pequenininho. Oi, oi. Fica mais liso que. Uhum. aqui outro quarto, né? Uhum. Tá brilhando também, né? Um quarto. sumir, né? tá brilhando com não É. Sim. sumir. Valeu, ти вот. Вот вот. Ти вот такая. Мм, и раснамер, Você passou a mão em cima do rio velho? Você passou a mão no rio? Você passou a mão no rio? Ó rapaz! Tem um aqui que tá prometendo alguma coisa, Você passou a mão em Rio, velho? Olha a belezurinha! Olha que pedrinha linda! Eu passou a mão no Rio, velho? Ainda essas coisas de seu né? Trinta usa lupa olhar. Uh -huh. aqui um cortezinho bonitinho bom aí tá bom vamos pega aquela outra primeira lá vamos encerrar esse vídeo chacoalha ela, roda bem ele Roda ela. não roda, roda para sair o, o a areia de baixo Roda na água aí, roda estranho, com vontade Aí, pode ver Aqui ó, aqui é onde concentra a ferragem aqui, aqui que deve ter alguma coisa, para cá não vem Olha ela cabine É tanta pedrinha brilhando aí que fica até difícil, hein? Uhum. Hã? Aí é, né? Ui, boy Esses é tão pequenininho, hein? aqui Tem um brilhando aqui, vem aqui, traz aqui, eu não tô conseguindo pegar ele, ó Na ponta do meu dedo, olha a calupa lá Olha aqui Olha na ponta do meu dedo Uhum. É, deixa eu pegar isso aqui Aqui, ó Ele tá brilhando aqui, aqui ó Aqui é dois, né? Não é só o um nome, viu? Veio dois, ó. Vamos ver. Veio dois. É um. acho que é um citrino. Citrininho. Wilson hum. hein? Aqui ó, esse aqui é. é aqui. Citrininho. Aqui, né? Esse é um só citrininho. Eu aqui, já passou lá embaixo, caramba. nós vamos encerrar esse vídeo pedir o pessoal para se inscrever no canal deixar seu like pegamos o bichinho de novo aqui ó muito bonito e deixar o like aí dar uma força aí para o canal Para o canal possa crescer e hoje nós vamos tão fazendo vamos fazer os vídeos aí vai sair tudo estamos peneirando aí vamos trabalhar até lá para o meio dia e vamos ver o que, que a gente acha o que a gente for achando aí, a gente vai mostrando nos vídeos. E um bom dia, Maurício Mocó. Mais um citrininho aqui na ponta do dedo do racói. E até o próximo vídeo.